O dinheiro anda curto para todo mundo, na é verdade. E com isso, tem muita gente lhe devendo e atrapalhando a sua vida. É verdade. Veja aqui nesse vídeo hoje como fazer para receber de todo mundo que lhe deve, mas não paga. Dicas práticas com Márcio Miranda. O que nós vamos ver, nós vamos ver agora é extremamente útil, porque vai lhe mostrar como iniciar uma ligação? Como é que você vai ligar? Como é que você vai falar? O que é preciso falar? E como fazer o fechamento? Que é para receber, não adianta só ligar e não receber. Ou ligar, irritar o cliente e ainda perder o cliente. Ficou sem o dinheiro e sem o cliente. Vale lembrar que você só deve colocar a mão no telefone depois de ter feito um planejamento. Pelo menos um planejamento básico sobre aquilo que você vai falar. Agora vamos imaginar que está tudo pronto e você vai ligar para o cliente que está devendo. Logo na sua abertura, a primeira coisa, o que, que você deve fazer? Identificar o cliente, ter certeza que você está falando com a pessoa certa. Você nunca recebeu uma ligação de um call center, de um telemarketing, pensando que estava falando com você e era uma outra pessoa? Então, a mesma coisa. Às vezes é até bom checar nome completo, o CPF, coisa desse tipo, só por questão de segurança. Irrita um pouquinho quem está recebendo a ligação, mas é segurança para os dois lados. Daí você deve dizer quem você é, ou seja, seu nome, o nome da sua empresa e tal. Daí você vai explicar o motivo da sua ligação e logo depois solicitar o pagamento da dívida. Então você identificou o cliente, se identificou, explicou por que você está ligando e solicitou o pagamento da dívida. Aí você para de falar, mas para mesmo e escute a resposta. Morda a sua língua, mas não abra a boca. Controle a sua ansiedade. Você falou que tinha que falar, agora deixe o cliente falar. Assim que o cliente responder, aí você vai para a próxima fase da sua ligação. Aquela foi a abertura. Agora é o miolo. Nessa fase, você vai determinar a sua abordagem. Por exemplo, se é a primeira ligação, você vai comparar com aquilo que falaram para você da última vez que vocês conversaram. É claro que você tem tudo isso anotado. Você vai contornar e suplantar todas as objeções, as desculpas que lhe foram dadas. Isso nesse miolo. Você vai conseguir estabelecer a data do pagamento. É para isso que você está ligando. E você vai conseguir um acordo, um ok do cliente. Então você teve a abertura e você teve o miolo. Agora você vai caminhar para o fechamento da ligação. O que você faz no fechamento nessa fase? Você deve fazer um resumo de tudo aquilo que o cliente concordou com você. Tudo que vocês discutiram e chegaram a um acordo. Você vai falar novamente o valor da dívida, a data do pagamento. Você vai confirmar como é que esse pagamento vai ser realizado. É um boleto, uma transferência, como é que vai ser pago. Você vai falar também o que vai acontecer se o pagamento não for realizado no prazo que vocês acabaram de concordar. Muito bem, quando você terminou de efetuar essa ligação, teve começo, meio e fim, a ligação de cobrança, envie um e-mail para a pessoa, pessoa que você estava negociando, com o valor e com a data que foram acertados entre vocês dois. Isso vai evitar que depois exista uma desculpa de mal entendido, ou de uma confusão de valores, ou a data do pagamento não era isso tal. Sempre tem desculpa, então você deixa tudo documentado através do e-mail. A próxima etapa só vai ocorrer agora nas vésperas do dia que foi combinado para o pagamento. Isso é chamado de follow-up, de acompanhamento. Por quê? Aí é crucial você pressionar novamente para receber. Então, veja uma lista de coisas que podem lhe servir de guia para você fazer esse acompanhamento da sua cobrança. Se, se o cliente fala que vai pagar na quarta-feira, então ligue na terça-feira para relembrar do compromisso que ele assumiu para o dia seguinte. Sempre bom ligar um dia antes, pelo menos um dia antes. Ligue na quarta, que é o dia que ele falou, para confirmar que o pagamento foi realizado mesmo. Então, você ligou um dia antes e ligou no dia do pagamento. Ligue na quinta se o dinheiro não entrou na sua conta. Aí você precisa descobrir o que aconteceu. Então você ligou na terça para avisar, na quarta para lembrar novamente que é o dia do pagamento e, se for o caso, na quinta se você não recebeu. Quando uma pessoa deve a vários credores, o dinheiro disponível, gente, não dá para pagar todos os compromissos, não dá para pagar todo mundo. Aquele que cobrar com maior frequência, com maior intensidade, é o que será pago é o que vai receber então é preciso insistir é preciso se mostrar presente provar que aquele dinheiro é importante para você aliás como diz o ditado popular quem não chora não mama agora que você viu que algumas dicas simples podem lhe ajudar a cobrar e receber melhor eu quero que você conheça várias outras maneiras e roteiros práticos visitando agora o blog da Workshop. Olha aqui o endereço, ó. é fácil, wwwworkshoptodojuntocombr barra blog. Uma única ideia pode fazer com que você consiga receber aquela dívida antiga, quase que perdida, mas que se você receber, vai aliviar muito o seu fluxo de caixa. Visite então o Workshop com.br/blog e a gente se encontra por lá. Grande abraço e boas cobranças!